<risos> Ai, oi, querida Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem, também Ai, agora o médio evoluiu, muito mais fácil de chegar aqui, um delícia É Super simples Que bom Como você está, é a primeira vez que nós nos falamos? Sim, essa é a primeira vez Perguntar aqui para as pessoas se elas nos ouvem direitinho. Você gosta de mim? Eu gosto de você, eu sou sua eu fã. Eu gosto sim, eu gosto muito de ti. Eu sou sua fã. Ah, é? Sim, corajosa. Eu adoro mulher corajosa. Tô também bem corajosa, né? Eu, eu tento. <risos> é mais falta de senso do que coragem, meu amor. <risos> Nossa, quando eu, vi já... né? quando eu vi já foi Funcionando, tá valendo Sim, nossa, eu nem me preocupo Eu sou eu mesmo, assim, não importa Como for Acho lindo hum? Ai, ai Tá tudo funcionando bem O menino tá cheio de equipamento aqui Faz um calor danado é. Ele Tá maluco agora tá Com o um estúdio bem montadinho Várias paradas novas. É como o Tranca diz, né? Falta de vergonha na cara. <risos> como já devia de ter isso há muito tempo, viu? Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Ficou elogiozinho. <risos> é. Eu falei que eu já achava que as coisas estavam boas. Porque daqui de onde eu escuto, tava tudo sempre bom. Sim, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas, sabe como mas é, né, meu melhorar. amor? Pra nós... Tudo que melhora, não estraga. Só melhora. <risos> muito bom. Bom, vamos lá. Existe um sentido a, ao termo hipérbole como um exagero proposital, entende? Uhum. Tá muito barulho aqui. Você tá ouvindo o barulho? Não. Tá bem. Bom, existe essa ideia, né, essa figura de linguagem dada como hipérbole, que é um exagero proposital ou da dada um conceito de forma dramática. Entende? Ou ah, seja, existe um símbolo, o um símbolo por definição ao um ambiente pessoal e o um ambiente perdão, ao um ambiente comum é neutro. E no ambiente pessoal, ele tem os lemas e a lematização, que é o significado que o ser dá àquele ponto, não é verdade? Sim. Então, a, essa transmissão aumentada né, uhum. traz essa ideia de, de não autenticidade de significado. Então, ah, essa transmissão em uma linguagem que traz uma, uma, um exagero da ideia é o que o senso comum dá à hipérbole, tá bom? Tá. A gente vai explicar por, isso, por que que isso acontece, tá? É, eu já anotei aqui. Por que que acontece? Sim. <risos> Nós estamos, dentro da filosofia da matemática, trazendo a funções racionais para objetificar uma integralidade do ambiente comum. Tendo curvas integrais, a gente consegue equacionar as coisas, não é? Uhum. O grande desafio é conseguir trazer uma linguagem estrutural e exata para certas terminologias, não traduzindo quantificações e qualificações que desassociam, minimizam ou aumentam certas ideias ou termos. Entende? Sim. Então, a, a hipérbole em matemática nada mais é do que a, a intersecção entre duas superfícies cônicas. Uma seção cônica. Um ponto singular central e dois cones. Com a parte menor voltadas umas para as outras, ok? Sim ah, é só colocar hipérbole matemática na internet que bom, vocês vão bom, ver um monte bom, de bom, foto, tá bom? Eu acabei de fazer isso. Já tem deu para ver, coisas? né? Uhum. Ok, então nós temos um ponto singular neutro que unifica os dois cones, tá bom? Uhum. Ok Então O ambiente comum ele é, é composto por cada universo pessoal, né? Esse ambiente comum, ele é neutro por definição, e os signos têm significado neutro com um certo objetivo. Como assim? O, o narrador, né, quem está com a narrativa comportamental, seja verbal ou em ações, o narrador ele tem um objetivo. Para o ambiente comum, toda, toda estrutura é neutra e equilibrada perante ao mesmo Dada esse objetivo inicial Tá bom? Uhum. Por exemplo a, O menino acorda e vai comprar pão Está muito calor Acorda à tarde <risos> E ele não deseja ir A pé Ele vai de carro Ok? Uhum. O, meio, ele, o meio é justificado Diante do menino E do ambiente De maneira neutra São então, decisões lógicas ou não lógicas, levando em consideração o próprio ambiente, levando em consideração a estrutura da psique do menino e o objetivo, comprar pão, tá bom? Uhum. Para o ambiente comum, tudo é neutro e explicado categoricamente através da razão e das funções dessa razão em uma expressão equilibrada e em uma temática Lógica em uma matemática, tá bom? Uhum. Você consegue explicar isso de maneira. Ah, dedutiva, através de estruturas simbólicas que nós carinhosamente chamamos de matemática, tá? Sim. Ok. Agora, vamos acrescentar o ambiente pessoal do ser. O ambiente pessoal do ser, nesse caso o menino, tem. As estruturas e lematizações sobre cada tipo de ação. O menino está com sobrepeso. Ele com sobrepeso não deseja caminhar. Isso é lógico. Mas a quantificação e qualificação do que significa sobrepeso para ele é algo único dele. Então, o reflexo no ambiente pessoal é hiperbólico. Eu sei que esse termo é um termo diferente. Mas, uh, eu preciso que vocês me acompanhem no raciocínio. Para ele, o significado pessoal diante da personalidade a uma equação racional do ambiente comum e equilibrada a esse ambiente? Ai, ai, viu que barulho? Ó, a, de maneira racional a esse ambiente... Pra, eu vou fechar aqui, tá bom, meu amor? Você espera? É? Claro. Pronto. O Rua disse pra voltar pra outra casa. Eu mandei ele a merda. É, até porque agora não dá pra fazer uma mudança, né? No meio da transmissão, fica é difícil. Não, é porque a outra é barulhenta demais. Por isso que ele veio falar besteira. Ele não tem o que fazer falar besteira, <risos> meu amor. Então é assim. Ah, então, pra ele, o fato de ser gordinho ah, é um, uma, uma, uma construção que ele, aonde ele quantifica e qualifica aquilo de maneira única, singular ao ambiente comum, tá? Uhum. O problema ocorre quando a, essa estrutura a, de seções cônicas, ela passa por uma quantificação e um dos reflexos, é como se esse ponto singular que unisse as seções... É, um dos reflexos ele é quantificado e imposto ao meio. Por exemplo, nós temos uma pinha que qualifica o ambiente comum como neutro, dado a um determinado objetivo, tá? Uhum. A hipérbole desassociativa, ou dissociativa, né? Melhor. Ela traz consigo uma imposição da lematização do indivíduo perante ao meio. Tá entendendo? Sim. Então, ele dissocia a neutralidade do ambiente comum e impõe uma, uma, um imperialismo do seu significado. Então, ele, quando isso acontece, ele sai da temática de sustentação, ele tenta sustentar o ambiente pessoal de maneira separada do ambiente comum, onde ele sai da linguagem do cosmos, e ele se sente desamparado, não sustentado. Ele se sente mal. Uhum. Ou seja, existe espaço estrutural para o ser, para o ser a qualificar e quantificar suas coisas. Só não existe espaço para impor essa quantificação aos meios, não levando em consideração os meios. Adilha, onde fica a agência? Né? <risos> A agência é clara Onde o ser Não gosta do fato dele ser gordinho Ele pode emagrecer Ou ele pode procurar dados Para ele se aceitar Ou ele pode simplesmente dizer Eu não quero ir no sol Sou gordinho, vou de carro Entende? Sim. Ele tem liberdade De escolha essa liberdade só é finita quando ele passa a reprimir o ambiente comum. Então, ele entra em uma, uma, uma desassociação linguística, uma, ele entra em dissonância, entende? Quando ele entra em dissonância com toda a estrutura a qual ele chama de realidade, ele entra em agonia senso de não pertencimento, senso de abandono tribal, processos dos quais a nossa psique demorou milhões de milhões de anos para se desenvolver, gerando esses padrões para uma sensação de bem-estar, em serenidade, saciedade e equilíbrio. Por quê? Todos os padrões extintivos funcionam para o ser se sentir saciado e equilibrado. Quando ele se desassocia desses padrões extintivos em uma hipérbole dissociativa, devido a um ambiente negligente, ele passa a impor padrões de maneira doentia. E aí ele se sente separado, entra em colapso e gera estresse, pois ele não tem mais paz para agenciar e se comunicar com o ambiente comum. Ele vive em uma não paz, pois tenta sustentar o ambiente pessoal e um ambiente comum paralelo. Dessa forma, temos também a sustentação de tribos que, que geram ambientes comuns paralelos, em estado de estresse. Porque assim, pensa comigo, Vou fazer um exercício mental, até aqui tá tudo bem? Essa parte eu entendi, aham. Uhum. Não tem problema. Até à medida que as coisas vão avançando, essas estruturas geométricas, esses padrões, eles têm um alto grau de profundidade, mas a tendência é que seja mais, cada vez mais fácil para o entendimento, tá? Sim. É o seguinte, o exercício, imagina um, um, um cano de água cano de água passa água, tá bom? <risos> lindo, lindo. A lógica é, é linda. Claro. Vamos supor que passam 30 psi de pressão de água dentro do cano. O padrão de abastecimento das casas dos para qual o cano existe, tá? Precisa desses 30 psi, tá? Uhum. O cano é conectado a uma fonte e bombeia essa água gerando essa pressão uhum. a fonte é deus na nossa na nossa exercício mental tá Sim. se eu quero fazer um cano paralelo deus não tem uma conectar conexão paralela ele até gera adaptações porque você consegue criar. é né? você tem essa liberdade é uma Sim. regra mas o ideal é que você receba a água daquele cano central. Entende? Sim. Então, e se eu tiro ou eu quero diferente? Eu diminuo a pressão dessa água porque meus desejos não estão sendo supridos, socialmente falando. Se o desejo não é suprido, eu não tenho um direcionamento da água. Entende esse saltinho? Eu entendi. No curso em Milagres tem, tem bastante, bastante texto a respeito disso, né? De que a gente é livre para cocriar. E. Como é que eu vou explicar isso? Só fala. Faz a que gente... nem eu. É. <risos> <risos> uh... Mas se a gente vai criar de uma forma ilusória ou, ou vai se basear, não que seja mentira, mas que vai se basear nessa verdade, num, num, num senso de, de pertencimento, de neutralidade, que Deus está sustentando essas coisas, pode cocriar como Deus, não precisa sustentar uma realidade diferente, é mais ou menos isso Sim, você pode sustentar como... Uma ilusão É, tô, todo mas... mundo é livre Para co-criar uma ilusão sim Tem todo o direito de fazer isso Mas Deus mas... criou Com perfeição Então o currículo é obrigatório Mas a maneira sim. que você vai empregá-lo Não importa sim. <risos> O que a gente está fazendo aqui É dizer que no currículo Tem toda a liberdade Para você fazer o que você desejar só que a linguagem é importante Sim, é, é dissociativo fazer isso, né? Sim, Sustentar. nós estamos dizendo que dessa forma, de maneira separada, temos uma hipérbole assimétrica uhum. E nós podemos ter espelhos equilibrados e fidedignos à criação Com toda a liberdade para viver e conviver com serenidade Tá? Então vamos lá. Então a gente já expôs o que é, tá bom? Sim. E para que serve? <risos> pois é. Se eu tenho uma linguagem de pertencimento, sustentação e cuidado, eu posso usar a mesma linguagem através da lógica para funcionalizar todos os meus padrões de desejo. Dessa forma, eu tenho um filtro e um norte. Quem estabelece o norte, o, o destino? Sou eu. E quem estabelece o caminho? Sou eu, em colaboração com os meios. Dessa forma, a prática colaborativa de interação, através da delegação dessa função aos meios, de maneira prática e estrutural, eu não vivo de maneira desassociada, e eu não dissocio padrões, e não ocorrem hipérboles dissociativas. Eu sempre encaro o que eu estou recebendo com a devida neutralidade, não trazendo um drama, uma dramatização aquilo, trazendo maior peso do que deveria. Ah, Padilha, então você está dizendo que tem um peso certo e eu não tenho liberdade para ter o meu minha quantificação de dor? Não é isso. Eu estou dizendo que você recebe com neutralidade e de maneira cognicível. Mas a liberdade para quantificação e qualificação da dor está em você, é você e pertence a você através da teoria de domínios e através do seu domínio administrativo de quem você é. <risos> Esse é uma, essa é uma das fichinhas, uma, uma das pecinhas do gigante... Do, do, do macroscópico quebra-cabeça que a gente está montando, fica por aqui. E aí vai fazer outro áudio. Você está com tempo, meu amor? Eu estou. Coisa boa. Ficou Eu alguma dúvida? Uma... Eu tenho uma dúvida, que é por que, que acontece essa. Logo no comecinho Tu falou que a hipérbole é, de certa forma, um exagero, uma transmissão aumentada, né? Isso no senso comum, não em, mate... em... em lógica matemática. Tá, porque eu ia, eu ia perguntar co como que a pessoa acaba criando esse padrão de, de, de exagero e... Porque e... ela deseja ser notada socialmente. Para que ela tenha o seu senso de pertencimento preenchido. Isso é um padrão vicioso, isso é uma expressão... Ah, de, é um vício é, um, é desconfortável Por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido a não existir Uma atual instrução. Ninguém veio aqui e deu instruções Ninguém ensinou uhum. Nós não estamos no momento De apontar os nomes e, e falar, apontar dedos Essas coisas Primeiro você resolve o problema Sim. <risos> Depois a gente avalia não, mas também não acho que tem por que a gente falar disso agora, né? Você não, tá botando... ferramentas. Uh, mas essa necessidade de, de colocar uh, os lemas, uh, a quantificação, a qualificação dos seus significados, impor isso aos meios, também é uma necessidade de ser notado? É uma carência. É uma carência. Se os meios acolhessem a todos de maneira compatível e singular a cada indivíduo, isso não teria sentido. Mas é um comportamento lógico perante a não estrutura dos meios. Mas os meios já têm, já receberam os dados para uma linguagem compatível ao que nós estamos mostrando a vocês. Eles já respondem a esse novo códex. À medida que vocês vão fazendo isso, vivendo suas vidas, vocês vão repassando isso sistemicamente a outros. E o sistema vai se adaptando através da liberdade agenciada de cada indivíduo. Tá. Beleza. E Gostou? Eu... Gostei. Então é isso, meu amor. Muita paz, amor. Até a próxima. Adorei falar com você. Eu adoro meninas também. no trabalho, adoro. Também gostei.